Bom, e nesse filme aqui a gente vê o Spencer, ele com uma tentação muito grande de voltar para o mundo de demande e aí ele resolve consertar o videogame e mergulhar nessa aventura. É, só que aí começam a aparecer os problemas, né? porque os amigos preocupados com o sumiço dele vão entrar em Jumanji também e tentar resgatar ele. Só que agora com a ajuda de dois tiozinhos ali bem divertidos, né? O vô do Spencer e o ex-sócio dele. E o roteiro foi brincar bastante ali, tanto com os personagens quanto com os avatares que eles assumem ali ao longo do jogo, né? É, no primeiro filme a gente já tinha se divertido bastante ali com os personagens, né? O Dr. Bravestone o professor Shelley, né? O Finbar e a Ruby. Só que agora a dinâmica vai mudar completamente. É isso isso gera umas situações bem engraçadas, mas principalmente ali com os dois vovozinhos, que estão assim, perdidaços no mundo de Jimandi. É O legal é que na aventura cada um tem que assumir um papel, né? tem que assumir uma função. Como num bom RPG, né? Só que nem sempre eles entendem exatamente o que, que eles têm que fazer ali, qual o papel que eles têm que assumir. E aí isso acaba gerando umas situações hilárias aqui no filme. Pois é, mesmo que algumas piadas não funcionem tão bem e isso dele é um ar às vezes de sessão da tarde, assim... Mas em geral o filme é bem engraçado. É, outro ponto que o filme explora bastante, o roteiro explora muito aqui, é aquela artificialidade da história, né? Como se fosse num videogame mesmo. Então a gente tem os vilões bem malvados, aquela estrutura de, ah, temos que salvar um reino, ou aqueles puzzles que aparecem no meio da aventura. É tudo muito artificial, mas de maneira proposital, né? Que eu acho que funciona muito bem. Inclusive com a participação ali de alguns NPCs. Né? É, só o efeito surpresa ali que às vezes se perde um pouco. A gente em vários momentos. Já descobre ali qual é o caminho que o filme está tomando. A gente antecipa várias coisas que vão acontecer. Mas como esse filme não é muito ambicioso... Ele assim ele cumpre bem o que ele se propõe. E as atuações também estão muito boas, né? A gente tem um grupo de personagens ali que já vem desde o primeiro filme. Aliás, uma equipe ali que ficou muito fechadinha, né? Muito engraçado os personagens desse filme. E agora com algumas variações de personalidades, isso até exige um pouquinho mais de uma atuação um pouco diferente com relação ao primeiro filme. É e o Dwayne Johnson acho que tá perfeito aqui nesse papel aqui do porradão assim que domina bastante a aventura, né? Ele está sempre muito bem aqui quando ele faz esse papel dentro do Diumand. É, o cara é muito carismático, né? E o Kevin Hart e o Jack Black também, eles são muito engraçados, eles estão muito bem aqui no papel de novo. É, a Karen Gillan, ela é, assim, um charme no filme. E tá muito bem, assim, também, nesse papel da mulher independente, forte e tal, tá muito legal. E hey, boas adições aqui pro elenco nesse segundo filme, né, foram o Danny DeVito, o Danny Glover e a Okuafina, né, que geram ali os três algumas das cenas mais engraçadas do filme. É, hey, e o diretor aqui, é o Jay Kasdan, que é o mesmo diretor do Gilmande de 2017. E hey, até uma curiosidade, ele é filho do Lawrence Kasdan, que foi roteirista de vários filmes clássicos aqui, vários filmes Star Wars da trilogia clássica aqui, o Império Contra-Ataca, o Retorno de right e também no Indiana Jones, né? Os Caçadores da Arca Perdida. E aqui nesse filme ele trabalhou bastante aqui uns elementos visuais que estão muito bem feitos. Então, assim, a gente tem um filme de aventura e tem um game ali com aventura e cenários, assim, épicos, assim, muito chamativos. A gente tem, assim, ó, selva, deserto, neve. Então, realmente, esse aspecto tá muito bem feito. É, a fotografia tá muito bem trabalhada aqui, então a gente tem em vários momentos ali umas tomadas panorâmicas mostrando bastante ali para o público aqueles biomas de diferentes, aquelas mudanças de, de clima, de lugar, então isso foi muito bem trabalhado e tudo com uma trilha sonora também que acompanha bastante essa pegada de aventura e esse ambiente épico que o filme criou, né? É, inclusive tem uma cena ali do deserto que a câmera vai se afastando e começa a tocar umas músicas muito próximas da trilha sonora do Lawrence da Arábia, então, esses detalhes assim, e essas homenagens em si, eu acho que são muito bem feitas também. E outro ponto positivo são as cenas de ação. Né? Eu acho que uma boa montagem e edição aqui criam uma, umas boas cenas de ação ao longo de todo o filme. É um filme leve, divertido, uma boa aventura aqui para a família toda. E a nossa nota final para o filme Jumanji, próxima fase, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 um a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação.